E vamos lá para mais um desfile, desta vez Balmain, a maison francesa que arrasa pelo nosso querido diretor criativo Olivier Rousteing, o Wonder Boy, bora descomplicar? Desfile foi no dia 27 de setembro na Opéra de Paris. De cara o desfile começa com, um, com uma, algumas criações bem gráficas, explorando né, o que a gente chama em português de PB, preto e branco, de formas gráficas, a história do, do círculo. O círculo é bom, que é aquela ideia do sem fim. Né? Ele nunca acaba. E também tem toda uma ideia de, de contexto, de centro do principal, o planeta. Isso aliado a todo esse grafismo do preto e branco. Plissé, que a gente vê no Balmain, e aí uma sensualidade muito grande uh, o círculo combinado da forma que ele traz em gráfica também tem um certo apelo africano como a gente pode ver também nessas golas e aí ele parte totalmente para o grafismo que é de novo um dance floor que ele gosta muito que é dos anos 80 boca de sino saltos altíssimos Sempre a, a Balmain de Olivier Rousteing traz uma mulher extremamente sexy, extremamente poderosa. Olha essa, essa as composições gráficas foram assim, muito bem definidas. Eu acho que essa coleção vai cair mais uma vez no gosto dos jovens, dos adultos, dessa... Dessa verdadeiro exército urbano que ele atrai. Não é uma mulher que traz aquela coisa suave, romântica, não. É um batidão mesmo forte. Essa, a bolsa que ele uh, chama de B-Bus, ela com certeza vai ser um sucesso. Ele que na última coleção trouxe o reinventou né o, o a logo da marca esse look 13 traz é, on who you are ou seja é para você ter quem você é se aproprie de quem você é uh, uma perna só, macacões e, e calças com uma perna só, sobreposição, ombreiras bem trabalhadas. Mini vestidos, ele sempre trabalhou muito pernas à mostra, né? Afinal, vale lembrar que ele é o queridinho de Das Jenner, Das Kardashians, Da Beyoncé, então ele tem esse apelo mesmo muito forte de uma noite glamourizada, de uma mulher que, que gosta de sensualizar, de uma mulher que gosta de viver no dance floor, a vida é uma festa, ele gosta desse, desse lado. A gente vê que é tudo muito, muito, festa muito, muito forte. E, lógico, tem aquelas pegadas que que ganham o mundo que são camisetas tricôs que aí é venda certa e muita cópia que ele já disse também que ele não tem problema com cópia porque não é todo mundo que pode comprar a balmain e citou outras marcas também essa dualidade né do preto e branco mais uma vez marcado olha uma influência à áfrica que aliás Dizem ter sido uma tendência que norteou muito as inspirações uh, desse último verão europeu. Barriga de fora, recortes, cortes e recortes, assimetrias, é uma, são detalhes fortes na obra do Olivier Rousteing. Pochette, de novo, é um bate-caixa sensacional. Esse óculos fininho, bem futurista, mais uma vez, tenho certeza vai ser recorde de venda, a camiseta, uma, uma, um blazer bem chanel ali, chanel jacket bem forte, camisas, olha que bonita essa bolsa que traz uma, um contraste de cores uma recriação aí de, de reestruturação do corpo, uma desconstrução do corpo em algumas peças que gera um questionamento de quem você é, como é o corpo, como ele se estrutura. O preto e branco é forte na, na, na criação do, Balmain, do Balmain pro pelo Olivier Rustem. Alguns detalhes me chamaram a atenção, me lembraram muito, muito a obra do Claude Montanat, nos anos 80. As cores também, os tons das cores, o tom do amarelo, esse, esse bloco que vem ao fundo, amarelo, rosa, azul. Olha, são tons muito que a gente vai lembrar do Versus, da Versace. Quando a gente tinha essas calças extremamente na moda, olha aí esses... Esse azul royal, o azul Klein, com preto, o amarelo com preto. Lembra muito essa época que a gente tinha Versace, Moschino. Esse ombro quase espacial, como as obras do Claude Bantaná. Olha essa descentralização da, da roupa com o corpo, né? esse questionamento de silhueta. Isso aí, gente, vocês devem estar pensando que é quase o, o Yellow Bird, né? Como é que chamava Yellow Bird aqui? Uh, Garibaldo. Uhum. E aí, esse, essa obra, essa, esse colar que vira blusa, essa coisa meio rei sol. Ana Maria Braga estava no desfile foi especialmente para o desfile do Balmain, conheceu ele lá em São Paulo, ficou apaixonada, grande compradora foi. Um vestido que na realidade é um macacão, mais uma vez essa questão de como trabalhar o corpo, essa... o bordado naquelas... já usou muito isso no passado, são franjas feitas de, de miçangas, de canutilhos na realidade, esse, quando eu falei de Claude Montanar, essa gola que assume às vezes de capuz lembra muito aquela coleção que ele fez, a coleção não, a roupa que ele fez para o show. Como chamava aquela cantora? A gente coloca aqui, daqui a pouco para vocês. Esse corte na, na saia... Ficou marcado, ele costumava cortar com a tesoura antes de entrar na passarela e agora virou uma calça de uma perna só. Olha o volume trabalhado e questionado em assimetria, muito próprio daquela época, também a gente via em obras do Angarro, Plissé Madame Grès. Estou levantando aqui algumas inspirações que ele possa ter tido, Desconstrução o tom de verde, muito próprio, dos anos 90, que é essa época que ele gosta bastante, sempre bolsas, pochetes, um drapeado que transforma a mulher quase em uma deusa, né? lembra muito aquela, toda aquela parte de, de, está, de, de, de, de obra de arte, de estátuas, Nada como bom plissé para fazer isso também. E aí a roupa que se torna bijuteria, a bijuteria que se torna roupa, a roupa joia. Contrastes entre transparência, opacidade e brilho. Sempre bem presentes em toda a coleção. A, toda a coleção a gente vai ver aí essa parte do contraste e do exercício e questionamento do volume. Algumas peças bem usadas, ou seja, ele realmente faz algumas peças teatrais, que se elas, se elas não são usadas mesmo pelas clientes super artísticas que ele tem, elas vão servir de questionamento para a passarela. Ele tem alguns looks que são bem passarela mesmo e que certamente vão declinar em, em looks que a gente vai encontrar na loja. Ah, nem tudo na passarela do Olivier Rousteing realmente a gente pensa que vai ver nas ruas e... E quando eu falo nas ruas é evidentemente nessas celebridades que compram as peças dele, mas com certeza o óculos que mais uma vez está escondendo, né? O óculos esconde o olhar, então você viu um com o tempo, você se acostuma a não identificar mais essa modelo tanto e sim se preocupar com a roupa. Sempre o uso do óculos tem essa dupla mensagem: seja de bater. Uma peça a ser muito comercializada, como também a anular a personalidade da modelo e chamar a atenção simplesmente para a criação, para as peças sendo desfiladas. A gente pode notar que, justamente, o, a sala de desfiles trabalha o preto e branco, e aí a gente tem a opulência ao redor, feito em dourado, e o chão. Totalmente gráfico, assim como os modelos. Esse último me lembrou tanto, Michael Jackson. Hum. Os vestidos, de novo, naquelas franjas feitas em canutilho. O jeans, o Olivier Rustem, foi um dos primeiros a colocar o jeans na passarela, eu digo, primeiros desses mais modernos atuais desses jovens achei bacana essa coisa do contraste da camiseta com com o brilho isso sim é uma forma de você poder usar o brilho de dia é algo que ele faz ele usa ombros largos com ombreira vale lembrar que ele foi o primeiro a resgatar a calça clochard de jeans em um desfile e agora tá todo mundo usando né, calça de cintura alta, calça clochard tudo tranquilamente Nele, a gente, apesar de termos todo dourado ao redor, ele traz muito prateado para a coleção. Branco, vale, afinal de contas é uma coleção primavera-verão, então tem o branco. A desconstrução do blazer, ele vem trabalhando com isso já tem algum tempo. Ele gosta de, de buscar a desconstrução em alguns momentos, especialmente de noite. poá o poá tá de volta e um pó bem, não um point não é uma coisinha pequenininha, mas também não é grande. É bem de novo dos anos 90. O jaquetão que a gente viu era extremamente Chanel, não sei se vocês já consultaram aí esse esse jaquetão inês de la fresante fazia super bem posava super bem assim para chanel nos anos 90 e o jaquetão é constante em vários desfiles três passado né a salopete que é justamente esse essa jardineira com, com alça Dessa forma. Aqui eu não sei se tem uma tendência um pouco árabe, se não tem. Um trompe ou não? Não, um bordado. Brilho. O brilho sempre tendendo por esse lado do prateado. Ele ama essa coisa de, de noite, de música, de, de club né? Bem dele. Olha, olha o bloco que ele criou, realmente mostrando que a geometria é o forte dessa coleção. Uma geometria que questiona justamente o corpo, a construção da peça ou a desconstrução, como a gente vê nesses três modelos, que é a desconstrução do blazer. As sandálias gladiadoras, fortes. Eu acredito que vai ter muita marca se inspirando nessa sandália. E refazendo essa sandália. Olha aí, bem gladiadora. com Aquele círculo ali que valoriza o, o peito do pé, dá essa sensualidade. E no final, ele agradecendo a todos com uma blusa de poá como as modelos, a Kylie Jenner era para ir ao desfile e não foi, porque estava muito doente. Um beijo para você, espero que vocês tenham gostado.